Eu tô, gente. Meu Deus! Que altura! Eu tô aqui, vou pular aqui. Vamos por aqui. Vamos ter. Vamos por aqui. Vamos por aqui.